Olá a todos, o meu nome é Elsa Alexandre e sejam bem-vindos aos Dias de Bricolage da Leroy Merlin. Hoje estamos na nossa loja de telheiras e vamos aprender a fazer um projeto para tornar os nossos jardins mais divertidos. Atualmente, as plantas estão muito na moda e tornaram-se parte integrante do nosso dia-a-dia. -dia. E para isso, hoje vamos aprender com a Marta Poeiras, vendedora da UHU, a fazer um projeto bastante interessante. Marta, olá! Olá Elsa, obrigada pelo é convite! O que vamos aprender hoje, Marta? Então, olha, hoje eu decidi trazer um projeto que é uma floreira porque eu adoro plantas e, infelizmente, não tenho muito tempo para fazer coisas com elas. E então, arranjei isto que é super fácil de fazer e queria-vos também ensinar como faço. Muito bem, vai-nos ajudar também a organizar as nossas plantas sim, lá em casa sim. e a ser um elemento decorativo também, sim, certo? Sim, sim. Muito bem, então o que é que nós vamos precisar então, para este projeto? para este projeto vamos precisar de seis ripas. As ripas já vêm cortadas, eu a cortar à medida, por exemplo, as maiores têm 50 cm okay. e as mais pequenas têm cerca de 35 Esta madeira já vem, já vem prontinha, mas existe alguma madeira, por exemplo, temos aqui também este cantinho, por exemplo, limamos um bocadinho, está bem só para deixar as coisinhas mais perfeitinhas. Depois uh, podemos dar diversos tipos de, de acabamentos e se for uma, um verniz para ficar mais lisinho ou se for uma tinta para, para ficar tudo Precisa uniforme. um certo sim, tratamento da nossa ficar tudo maneira. uniforme. Precisamos também aqui de ferragens que eu utilizo quando, quando quero pendurar a, a floreira. Uhum. A floreira pode ser colocada de várias, de várias maneiras. É uma alternativa? Okay. Sim, sim, sim. Trouxe estas. Pronto, e depois vamos usar o nosso Polimax, que é a nossa cola universal que vai servir para fazer tudo com estes materiais. Vamos lá começar. Precisa então do Polimax, por favor. Vamos utilizar vamos usar a... o branco. O branco? Sim. É vamos utilizar o branco. Eu já fiz aqui as minhas medições. Um, pronto. Além do branco, temos também outra sugestão aqui, Sim, al... O transparente. Sim, temos o transparente, ele faz exatamente a mesma coisa, só que pronto, é transparente, não é? Uhum. Uh, mas eles podem ser os dois utilizados para diversas coisas. Um, nós vamos agora colocar aqui só um pouquinho. Precisamos de muito produto não, para não, fazer não, esta não, fixação? Não, não, não. Para terem noção, uh, com esta cola uh, isto pode aguentar na boa uns 100kg. A vantagem da cola é que ela não fixa logo, ou seja, nós podemos movimentar como eu estou a fazer, podemos movimentar sempre a peça e colocá-la no sítio certo. Vamos assim. só fixar aqui um bocadinho, está bem? Marta, mais ou menos quanto tempo de fixação é que nós recomendamos? É assim, normalmente duas horas para a peça ficar mesmo colada. Uh, imagine que quer pôr aqui 100kg em cima. Um, pendurar qualquer coisa pesada de 100kg, aí 24 horas para a peça estar mesmo perfeita e mesmo seca. E enquanto a nossa peça está a secar, deve ser feita alguma pressão? Não, não, não, precisa, não, não, é, não, não, é não é necessário ter pressão. Uh, agora, enquanto estou aqui a, a, a colocar as peças de madeira, assim fazemos uma pressão só mesmo para ficar no sítio e para uh, o produto se espalhar por, na, na peça, está bem? Sim, depois podemos deixar uh, secar naturalmente, Sim, sim. não sim, precisamos sim. De colocar nada, não, nada não, por cima. Não, não, não, à vontade. Ótimo, muito bem. Marta, diz-me uma coisa, então uh, o porquê de eu optar por esta cola e não, por exemplo, por pretos? Eu sou sincera, eu sou uma mulher muito prática, portanto tudo o que for prático na minha vida eu compro, eu tenho em casa e sem dúvida isto... Não cola só madeiras, isto cola ferragens, cola tudo mesmo vidros, por exemplo. Isto, isto substitui o silicone, o que é muito bom. Norma, nas casas de banho há aquelas juntas. Sim. Eu às vezes, como o produto já está já um bocado usado ou fica sujo por algum motivo, eu arranco e, e faço, faço tudo com o Polymax. Mesma Bem, então, junta. Tem várias tem, utilidades. Tem várias e é bastante o, prático sim, sim, no sim, nosso muito dia a -dia vai ter em casa. É daqueles que eu não dispenso mesmo. Pronto, aqui já temos a nossa floreira colada. Agora lá está. Temos de esperar algum tempo para ela ficar mesmo. E lá claro. está, depois para também a colocarmos e para fixarmos, também pode ser de várias, de várias Sim. formas. Sim, por exemplo, eu tenho algumas em casa só encostadas à parede, mas também tenho outras hum, que estão penduradas. O que é que eu faço? Uso... Estas ferragens, como já tinha dito. Que vamos aplicar na mesma que vamos com aplicar, o nosso, sim. Com o nosso produto. Sim, sim, sim. A vantagem do produto de lá está é porque ele cola vários materiais seja madeira no esferovite, seja madeira hum, no, no. metal também. Metal. Sim. Uh, pronto, temos sempre essa, essa, essa vantagem. E pronto, lá está. Isto é um produto que eu não dispenso mesmo. Marta, já percebi que isto foi bastante rápido até é agora. Relembra-me só quanto tempo é que nós precisamos mesmo para, para secar? É assim, normalmente são sempre duas horas para termos mesmo um tempo Sim. certo e que a peça não vai desmontar. No entanto, eu fiz uma e eu vou experimentar, vou assumir o risco de virar para nós continuamos o nosso projeto e ver realmente o poder do Polimax e que até isto cola na madeira, ok? Então vamos arriscar. Sim, ajuda-me só aqui, claro. se calhar... Queres que eu agarre neste lado? Sim. Vê lá, okay. Assim. Okay, ok, ok, ok, ok. Boa, boa, boa. Podes deixar? Está ótimo? Tá, tá, tá. tá boa. Só aqui, endireitar. Agora vamos colar aqui então as peças. Marta, diz-me uma coisa, para Sim. um projeto uh, de exterior, imagina que a nossa floreira seria para pôr uh, no nosso terraço, na nossa varanda, este produto também é adequado? Sim, este produto é super adequado, ele é mesmo resistente à água, aliás, uh, ele pode ser utilizado mesmo dentro d'água, okay. é para fantástico. colar alguma coisa dentro d'água ou para vedar. Uh, caso pode ser sim, sim sim sim sim pode ser utilizado daí não o haver mais problema valeu. nenhuma não haver problema nenhum dele pormos esta floreira na rua e dela está exposta A resistência a... do produto é exatamente exatamente sim. não há problema nenhum pode estar exposto hum, à chuva em tempéries, ele resiste Marta, reparei que aqui nas nossas ferragens uh, acabou por sair um bocadinho de cola para fora. Como é que nós podemos fazer Sim. nestes momentos? Uh, por exemplo, aqui como é uma ferragem e madeira, eu deixo sempre assim para ter um bocadinho de suporte. Mas imagino que era madeira com madeira e saía um bocadinho de, de cola. Não havia problema nenhum, com uma espátula tiramos uh, um papel e fica ótimo. Aqui como quer dar um bocadinho de suporte, como é metal a colar na madeira, Uh, e para ter a certeza mesmo que fica bem colado, que fica certamente, uh, eu deixo sempre assim e só depois do tempo de secagem, ou seja, das 24 horas, podemos uh, agarrar no x-ato, tirar e... E, é e é o suficiente. Com sim. o x-ato sim, Conseguimos, sim, sim. Retirar, conseguimos o retirar tudo. Como fica sim. mais rijo, se formos lá com o x-ato corta e fica perfeito mesmo. Marta, e para a decoração da nossa floreira? Para decoração, isso cabe na imaginação de cada um. Eu, por acaso, pintei com uma tinta branca, uma que tem ali, se não te importares de ir pescar. Claro, claro. Assim mostrávamos também esta parte aqui de trás das ferragens já coladas. Um, esta ora, se calhar, serviu também como elemento decorativo durante a nossa sim. demonstração. Vamos é? só tirar aqui os vasos para conseguirmos mostrar. Ok. okay. Pronto. Por exemplo, agora chegávamos aqui com x ato e era só cortar e ela ficava perfeita. Ok? Esta eu usei tinta branca. Podemos utilizar várias tintas. Podemos utilizar só um verniz para ela ficar uh, da cor da madeira. Existem vernizes de vários tons. Um, e depois, a nível de afixar. Estas eu uh, afixo na parede, sempre, com uma corda. Podes mexer a corda, por favor. Uh, se calhar vamos fazer aqui já a preparação para depois irmos fixar para fixar vermos na realmente paredes. o resultado final do nosso projeto <risos> exatamente mas uh, eu tenho muitas também em casa só encostadas à parede uh, fica muito giro depois vai também da organização vai vai da organização um e do espaço pronto agora é só procurarmos uma parede e a fixarmos o projeto muito bem vamos então vamos lá vamos Marta. Temos estão o nosso resultado final. Ficou fantástico. Obrigada Nada. pela tua participação. Obrigada, Nath. Obrigada também ao HU. Todos os produtos utilizados estão disponíveis nas nossas lojas Leohamerlan, também no site leohamerlan.pt. Continua a acompanhar o nosso evento Dias da Bricolagem através das nossas redes sociais e do canal do YouTube. Deixe-nos os seus comentários, as suas questões e também as suas sugestões. Obrigada.